Uma pizzaria oferece a seus clientes oito sabores distintos. Seis salgados e dois doces. Que podem ser utilizados em uma mesma pizza. Um cliente pediu uma pizza de quatro sabores distintos. Com apenas um deles doce. Então, dos quatro, um é doce. Tá? É a quantidade de maneiras distintas que ele pode fazer o pedido é, ai meu Deus, claro. Vem comigo. Você tem. Separa aqui. Quantos sabores salgados você tem? Você tem seis salgados e dois doces, ok? Você tem isso, tá bom? Aí ele diz que ele pediu, né? Que ele pediu, ele fala que ele pediu quatro sabores com apenas um doce. Se um é doce, os outros três são salgados. Então ele quer escolher três salgados e um doce. Reparou? Ele vai escolher quatro sabores e só um é doce. Então os outros três são salgados. Então ele quer três salgados e um doce. E os salgados? Tanto faz, ó. Camarão, calabresa, peperoni. Peperoni, camarão, calabresa, a mesma coisa, né? Então a ordem tanto faz. Então a combinação. Então aqui eu vou fazer uma combinação de 6 para 3, vezes uma combinação de 2 para 1. Morreu. 6 abre 3, como é que é? 6, 5, 4. Tudo bem? 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial que é 3 vezes 2 vezes 1, tá legal? Vezes 2, abre 1, é 2, morreu, show? Aí eu venho aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, e a brincadeira fica 5 vezes 4 vezes 2, que dá 40, tá aí a minha resposta. 40, então Qual é a letra correta? Letra A. Pegou? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você